Trabalhadoras ucranianas e cerca de 40 máquinas de costura arrumaram a Guimarães após a invasão russa da Ucrânia para dar continuidade à produção de vestidos de uma confecção de Tcherkassi, a cerca de 200 km de Kiev. A ideia surgiu da administração holandesa, do grupo proprietário desta nova empresa, Vimaranense, que quis, sobretudo, ter as prioridades em ordem e tratar do acolhimento digno dos trabalhadores. Primeiro, a parte humanitária, que foi receber um grupo de 39 ucranianos que chegaram a Guimarães. A Guimarães acolheu esse grupo foram integrados, tratou-se da parte humanitária, em primeiro lugar, e depois, quando o estudo estava já em andamento, começou-se a tratar esta empresa. Esta empresa tem, está a trabalhar desde junho, praticamente, foi a segunda parte, foi montar uma empresa para acolhê-los, para eles terem o seu posto de trabalho, terem os seus salários, e tem a parte humanitária que está tratada, digamos assim, tem casa, tem comida, tem os documentos estão são tratados. Uh, e ao mesmo tempo ter aqui uma atividade que, que é o seguimento daquilo que eles faziam lá na Ucrânia, para não se perder também a produção uh, de mais de 20 anos, digamos assim. não é? Com cerca de duas décadas a produzir vestidos de noiva de gala ou de cocktail, estas trabalhadoras podem assim ter um oásis de normalidade enquanto esperam pelo regresso a casa. We are very grateful for the Portuguese people for the help and support that they showed us. They're very warm and welcoming on every uh our step that since we arrived here. Uh, we haven't expected such, you know, level of welcoming and warmth. So we hope that the war finishes very, very soon. Obviously, with the victory of Ukraine, and of course, most of our relatives are still are still in Ukraine, and um, and we keep talking with them every day, and we are um, hoping uh, to. Apesar do investimento do Grupo Têxtil, a recepção e acolhimento das trabalhadoras não teria sido possível sem o apoio de instituições públicas de Guimarães. Eu penso que Guimarães, nesse aspecto, foi inacessível. Acho que uh, uh, Guimarães, acho que, no meu ponto de vista, que fiquei completamente surpreendido. Todos os uh, uh, os organismos públicos, do qual tinha uma imagem um bocadinho negativa, uh, surpreendeu porque tudo isso foi resolvido com mais ou menos sacrifício. Guimarães acolheu desde o início da guerra 234 cidadãos vindos da Ucrânia, sendo que 85% são ou licenciados ou mestres e que trabalham em diversas empresas e IPSS do Conselho.